Hoje traremos a vocês 12 afirmações que facilitarão com que você alcance seus objetivos de vida de uma forma mais fácil, prática e rápida. Lembrando que não é necessário que você repita as afirmações a seguir. Apenas ouvindo já é o suficiente, pois as informações ficarão armazenadas em seu subconsciente. Antes de iniciar, pedimos para que você já deixe o seu like e caso você não seja inscrito no canal, lhe convido a se inscrever e ativar as notificações, pois sempre que postarmos algum vídeo você receberá em primeira mão. 12 afirmações do EU SOU por Saint Germain Hoje eu qualifico tudo em meu mundo com a perfeição da divina presença EU SOU porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, qualifico minha mente e meu corpo com a perfeição absoluta, recuso-me a aceitar qualquer coisa menos que esta perfeição divina, eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte e assim será porque eu sou a suprema presença conquistadora estou firme e despreocupado de tudo com alegria e determinação nesta uma e poderosa presença eu sou que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmonizada da consciência humana. A amada e poderosa presença, eu sou, envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes eu sou a presença conquistadora ordenando paz amor e harmonia no meu lar e nos ambientes ao meu redor minha poderosa presença eu sou é a luz é a inteligência dentro de meu coração é a luz que me envolve em sua presença luminosa é meu eterno cinturão de proteção através do qual nenhuma criação humana pode passar e é meu reservatório eterno de energia inesgotável que posso liberar quando desejar através da reserva consciente que faço agora. Eu sou a presença dominante que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Amada presença eu sou, reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a minha consciência num desejo, a tua invencível presença e inteligência assume o comando trazendo-o à realização na minha experiência, com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo o lugar e o espaço, por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, agora e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque, afinal, sei que somos um. Corto os laços das coisas da terra que tem me mantido atado. Aceito a divina verdade do amor, da sabedoria e do poder. Aceito que minha poderosa presença, eu sou, assuma comando e efetue este trabalho de libertação transcendente. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso eu sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão.